Salve amores do churrasco, bem-vindo a mais um Sábado na Brasa Hoje nós vamos tentar fazer aquela costelinha de fumada Pork ribs, amor de barbecue Bora lá, porque hoje é Sábado na Brasa Para fazer essa costela, então, a gente vai Dá uma limpada na costela, vai preparar um hub legal. Vamos botar as temperaturas do pit a 120 graus, deixar em torno de duas horas defumando. Depois a gente embrulha no butcher paper e deixa mais em torno de duas horas aí com o molho barbecue aqui em cima. É a primeira coisa então, chegamos aqui, vamos começar. A primeira coisa é acender o pit, né? Primeira coisa que a gente faz para chegar na. Hoje a gente começa a preparar o tempero e tal, a preparar a nossa, a nossa costelinha. Aí até nós finalizar isso aí, o pit já tá quase na temperatura. Aqui nós temos a nossa costela suína. Ela não é aquela baby ribs, né? Mas é mais o final da costela aqui. Então a gente só vai fazer uma limpeza, tirar todas essas camadas que tem de gordura. Tirar aquela membrana que ela tem aqui atrás. Dá uma limpeza geral nela aqui. Deixar ela mais bonitinha. Depois a gente coloca o hub e começa a colocar na deformação. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é tirar essas... Tirar aqui a ponta da vela para fazer bonito. Aqui também, ó, vamos tirar essa dessa gordura aqui. Vou vou acabar tirando ela para melhorar aí o nosso barco. Finalizei aqui a limpeza dela. Então a gente tirou toda a camada de gordura. Como aqui ele é mais o final da costela, aqui na verdade eu estou na dúvida se isso aqui vai, se ela não vai secar. Mas ok, enfim, poderia cortar aqui, vou cortar para deixar mais, mais bonitinho. Aqui na sua costelinha, Suelha limpinha. E agora a gente vai fazer o rub. O que, que eu vou botar no rub? Tô botando páprica, uh, sal, açúcar demerara e pimenta do reino. Vamos misturar isso aqui tudo. Depois vamos aplicar em cima de nossa costela. Vamos botar ela toda... Aqui. Gente, boa. Chegamos a 120 graus costelinha já está com o hub. Só botar as luvas aqui. E agora vamos pegar essa belezura. Apesar estou na dúvida aqui. Como é até uma parte aqui, como ela é a ponta da costela aqui. Cara, eu, eu acho que eu vou cortar isso aqui. Vou fazer uma loucura aqui, não sei se é o certo. Mas eu vou dividir isso aqui em dois. Pronto, quis. Vou dividir em dois, vou passar o rubro aqui na pontinha. Porque eu acho que essa peça aqui está muito fina, esse pedaço aqui, ó. Isso aqui eu vou, eu vou separar e depois eu, eu vou botar duas peças separadas. Aqui eu vou botar no lugar da temperatura um pouquinho mais alta. E essa peça aqui, que é uma peça fininha, ó. Isso aqui vai estar pronto rapidinho. A gente come um pouco antes. Vamos lá. O pitch está a 125 graus agora. Vou até fechar um pouquinho aqui. Para parar um pouco o fluxo. Dá tá uma fechadinha aqui. mantém agora. E vamos largar nossa costela. Aquela tem uma região com mais calor. Então é onde que eu vou largar. Essa nossa peça, essa peça que eu tirei agora, que ela é bem fina, eu vou largar ela mais para esse ponto aqui que ela não tem tanta intensidade de calor. E vamos ver qual vai ser. Aprendiz de pitmaster pode fazer isso. Se o cara é pitmaster já profissional, aí tem que comprar a costela certa, né? Eu vi que a, na verdade eu vi o tipo da costela, eu tinha essa costelinha congelada ali, a gente se congelou para gravar. Então foi meio que uma surpresa. Eu achei que ela era o osso inteirinho aí, mas vamos lá tá valendo é o é aquela a gente só aprende fazendo churrasco fazendo churrasco agora duas horas de fumando aí e eu vou meio que hidratando com aí tu pode estar utilizando um vinagre de maçã água enfim o que que tu quiser para hidrat... não deixar essa costela desidratar então a cada uma hora aí vou dar uma olhada aí meia hora vou dar uma olhadinha uma hora. Se eu ver que ela deu uma secada, vamos hidratar um pouquinho ela para a gente conseguir manter essa suculência. Agora vamos tirar ela e vamos botar aqui no butcher paper. Eu vou colocar aqui para nós largar, preparar aqui para largar a costela aqui. Eu vou botar um pouco de molho aqui. Está aqui, bichinho. Está aqui a costelinha. Nossa costelinha já tá. Defumada, pegou uma coloração bonita, tá bonitinha aqui ó. Aquela outra peça eu nem vou tirar ainda, vamos focar nessa mesmo. Então agora eu vou aplicar o uh, meu barbecue em cima, embrulhar e levar de volta ali no nosso defumador. Olhada no butcher PAPER, primeiro do Brasil. Primeiro do Brasil? E agora é deixar, vamos deixar por mais duas horas, subir um pouquinho a temperatura do pitch, agora ele baixou nessas nessa aberturas aí. Deixar chegar a 120 graus e por duas horas aí, depois a gente tira e vê como que ficou. Bom pessoal, depois de quatro horas defumando, mais ou menos aí, duas horas ah, em defumação e mais duas horas embrulhado no butcher paper nós chegamos ao final aqui do processo da nossa costelinha temperatura interna dela agora está com 73 graus temperatura do pitch está em torno de 120 graus vou tirar ela e vamos ver se a gente conseguiu chegar no resultado que a gente queria então tá aqui, tiramos a costela vamos deixar agora aqui um tempo em torno aí de 20 minutos ela descansando aqui para que toda a suculência das carnes retorne para ela depois a gente vai abrir o butcher paper. Vamos ver se deu certo, né? Estamos na expectativa. E chegou a hora do grande momento, né? Tiramos aqui a temperatura dela aqui agora interna. Ela estabilizou em 65 é a temperatura que estava aqui interna da carne. E vamos abrir aqui para ver se a gente chegou onde gostaria dessa costela. Está aqui a nossa costelinha ao molho de barbecue. Está então, aqui a costela. Eu vou aplicar mais um pouquinho de molho agora antes de nós cortar para deixá-la bem suculenta e agora vamos cortar para ver Agora chegou a hora de nós provar ela, né? Estolinha aqui Parece que ela tem uma suculência bem boa Tem uma defumação bem de leve Não, não quis defumar muito também Com a defumação bem Bem razoável e levezinha Talvez poderia ter deixado ela um pouquinho mais Ela tá? tem uns pedacinhos aqui, mas Um pouquinho mais aqui, que talvez Não assou tanto Tempinha a mais aí, a um coxinha resolvida. Mas vamos provar, vamos ver qual foi o gosto que ficou nossa costelinha. É pena falar de boca cheia, né? Mas ficou a costela muito boa. Vamos morder aqui, vamos ver se. É, saiu inteirinho. Muito boa mesmo. É isso aí, rapaziada. Essa foi nossa costela defumada amor de barbecue. Espero que tenham gostado e nos encontramos semana que vem, no sábado na brasa. Tamo junto!